Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a sensitiva Fernanda Rubi E hoje eu estou aqui para ensinar mais uma simpatia Se você é novo no meu canal, aproveita e se inscreva que tem mais de 250 simpatias Nós estamos no início de 2018, para quem vê esse vídeo lá na frente E sempre com dicas legais, com vários assuntos E também me siga nas redes sociais, que lá tem muita coisa legal Dicas, promoção, lives, sorteios, enfim mas vamos à simpatia, né, gente? Hoje, eu tô ensinando uma simpatia pra quem quer, vamos assim, dar um segundo passo, né? Você já tá com aquela pessoa, mas ela não assume compromisso, ou tá no relacionamento, mas não sente, assim, aquela confiança ainda, né, que a outra pessoa não se abriu, não se soltou ainda no relacionamento, então vai aqui uma simpatia fácil e bem poderosa que vai ajudar a fazer o teu relacionamento dar certo. Você vai precisar de pouca coisa. Uma batata, gente. Uma batata que a gente tem em casa, qualquer tipo, tá? E um pedacinho de papel, tá? Um pedacinho pequeno de papel. E um vaso com terra, tá? Que eu não trouxe hoje aqui. É um vaso com terra, qualquer terra, tá? Pode ser um vaso pequeno. Então, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a batata, eu já até fiz aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Um furinho aqui, ó. Tá? Você pode fazer esse furinho com uma ponta de uma faca, tá? Então assim, você vai fazer dois furinhos, tá? Um furo de um lado e um furo do outro. E vai precisar, na verdade, de dois pedaços de papel, né, gente? Não é um. Aí você vai fazer o seguinte, pega um pedaço de papel pequeno, porque senão vai ficar caindo da batata, Tá? Você vai escrever o teu nome e o nome da pessoa. Sempre o seguinte, o teu nome por cima do da pessoa que você ama ou que você quer, tá? Qualquer simpatia é bom que o seu nome predomine, que a tua energia, é, vamos dizer assim, conduza o relacionamento, tá? Então, você pôs o um nome aqui, qualquer cor de caneta, tá, gente? Pra essa simpatia. Vai dobrar ele pequenininho e vai por lá naquele buraco que a gente fez. Aqui, ó. Né, ó, vai colocar aqui dentro, tá? Se precisar, ó, gente, não sei se vai dar pra ver, tá? Se precisar, pode usar a faca pra auxiliar, pra colocar bem lá dentro. No outro papel, você vai fazer a mesma coisa, coloca o nome da pessoa e o teu nome por cima, e vai colocar no outro furinho também. Bom, terminou isso, você vai fazer o seguinte: essa vela, ela não precisa, essa simpatia, ela não precisa de vela, tá, gente? Você vai mentalizar, né? batata ali nas duas mãos, mentaliza né o anjo de guarda da pessoa, para que dê certo, para que a pessoa confie, para que ela realmente se envolva de corpo e alma nesse relacionamento que tem tudo para dar certo, tá gente, principalmente faça simpatia se você sabe que essa pessoa é do teu destino, mas Rubi, como eu vou saber? Joga a carta, tá? Ou buss, ou algum oráculo, procura uma pessoa da tua confiança se precisar agenda uma consulta comigo, tá? Mas faça, tenha certeza que você realmente está fazendo a simpatia para uma pessoa que está no teu destino, para que você seja feliz e não fique perdendo tempo. Bom, então vamos lá, mentalizou tudo que você quer. Vai pegar o um vaso que tá só com terra, tá gente? Esse vaso não pode ter nenhuma planta A terra pode ser de qualquer lugar ou aquelas que a gente compra em né, lugar de plantas, tá? Vai colocar lá dentro, vai cobrir, vai regar Como se você estivesse plantando uma semente, tá? Ela vai simbolizar o relacionamento de vocês, tá? Então, por isso, faça com fé cuide, reque, ela vai começar a brotar, gente, ela vai virar realmente uma planta e você vai continuar cuidando, tá bom? Se um dia, por algum motivo, qualquer, você não, não quiser mais esse relacionamento, é simples, tá? É só tirar a batata, corta ela em quatro partes, é, joga fora no lixo normal e aí você joga a terra fora, tá? Mas... É uma simpatia forte, então pense bem se é isso que você quer, tá? Então é a simpatia da batata, gente. E eu espero que vocês façam com fé, porque simpatia feita com fé, gente, dá resultado. Rubinho, mas eu já tô cansada de fazer simpatia e eu não tenho resultado. Bom, então tem algo atrapalhando, algo acontecendo, tá? Muito maior. Porque a simpatia, gente, elas trabalham com energia, tá? Se a pessoa que você quer, ela tá envolvida por alguma magia, por algum trabalho, não vai pegar, não vai dar resultado, tá? Por quê? Porque aí você vai mexer com o espírito, tá? Com a entidade. Então, precisa jogar os buses ou as cartas, para ver direitinho o que está acontecendo, e aí a gente vai seguir um outro segmento, mas com certeza vai ter uma solução para o teu caso, tá bom? Se você gostou do meu canal, se inscreve, dá um like aí nos vídeos que é muito importante. Estou muito contente com o crescimento do trabalho. Me siga nas, nas redes sociais: Facebook, tá aí aqui embaixo, Instagram, tá? Para estar tá participando aí do dia a dia, de um monte de novidades que eu venho postando para vocês. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.